Olá, eu sou Paulo Sérgio Oliveira, professor de constelação e xamanismo, escritor, músico, comunicador. Queria falar um pouquinho dos diferenciais da formação em constelação familiar e xamânica. Nós trazemos as vertentes oficiais da constelação, não fazemos diferente. Nós trazemos os ensinamentos também, algumas nuances da Universidade de Samadeva, de Idris Laor, nós trazemos a essência do xamanismo e formamos uma constelação forte, intensa, um campo onde temos ferramentas, disponibilizamos ferramentas para criar um campo mais forte, para destravar um campo. Esses diferenciais, Hoje, tem surtido efeito, tanto em nível de resultado nas pessoas, como também para trazer um grande diferencial. Esse diferencial que foi aclamado, que foi hoje reconhecido no único curso intensivo em formação em constelação familiar, que tem certificado em extensão universitária e reconhecimento do MEC. Se você é de São Paulo, venha conhecer um trabalho meu. Se você não é de São Paulo, conheça algum aluno meu que hoje atua. Ou me acompanhe aqui pelas mídias também. E se você sentir o chamado para transformar sua percepção, você que é um curador, você que é um psicólogo, você que é um terapeuta e quer trazer uma expansão onde você vai perceber tudo com mais clareza, sobre a sua vida, sobre a, a história dos seus pacientes, venha fazer parte da nossa história. A serviço de algo maior, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, assim falei, Raulson.